Tirar dois de novo, né? Dá um sei. Três. Oh, oh. Zé Maria! As bananas podem ser colocadas na geladeira. Ah, é verdade. É verdade. A casca <risos> da banana vai ficar mais escura, mas ela vai continuar boa. Vai continuar boa. Bruno, não.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 Ou Diego, com sua torta de carne, vai dar mais uma vitória para o time azul.